Olá, meu nome é Thaisa Dantas, eu sou professora da UFPB e coordeno a linha de pesquisa no Núcleo de Educação Emocional sobre Educação Emocional, Empoderamento e Inclusão de Pessoas com Deficiência. Nessa linha, nós desenvolvemos estudos, pesquisas e vivências que tenham como foco o empoderamento de pessoas com deficiência através de educação emocional. E nós partimos da perspectiva de trabalho, né, de que o autoconhecimento e uma vivência sadia das emoções, elas contribuem diretamente para o empoderamento, uma vez que auxiliam nesse processo de resgate da autoestima, da autoconfiança e, consequentemente, a melhoria do bem-estar subjetivo. Historicamente, as pessoas com deficiência, elas estiveram marcadas por processos de exclusão e ainda hoje, numa era dita inclusiva, elas ainda permanecem em uma situação de desvantagem social muito intensa, principalmente no que se refere à participação e à garantia de direitos humanos básicos. né? Por exemplo, a educação foi um direito negado a essa população durante muitos anos e, e essas pessoas tiveram suas vidas restritas ao ambiente familiar ou a instituições especializadas. Esse panorama ele só veio a mudar na década de 80, com a publicação da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes e Bases na década de 90, que vieram consagrar o direito de todo cidadão, independente de raça, cor, deficiência, sexo, gênero, a ter uma educação de qualidade. E aí, foi nesse momento que as pessoas com deficiência começaram a ter acesso à educação, da década de 90 para cá, mas nós ainda vivenciamos hoje em dia um desafio muito grande, que apesar dessas pessoas terem acesso à educação muitas vezes elas ainda permanecem escanteadas nas salas de aula sem ter acesso uma educação de qualidade que realmente contribua para o seu desenvolvimento. E por que, que isso acontece? Né? Isso acontece porque tradicionalmente o trabalho escolar ele tem se voltado para, para aspectos cognitivos, para aprendizagens técnicas e científicas voltadas para o mercado de trabalho e tem deixado de lado o conhecimento das pessoas. A escola ela não tem se preocupado em priorizar os conhecimentos, os sentimentos e as emoções que são na base de qualquer desenvolvimento humano. É, o currículo da escola ele é compartimentado, estanque e unidirecional. E nesse contexto, né, a educação emocional ela surge como um campo que traz um novo fazer e um novo pensar sobre as práticas educativas e ela também se configura como uma importante ferramenta de prevenção. Isso porque grande parte dos problemas, eles têm origem no âmbito emocional. Né? Por exemplo, as pessoas com deficiência, todos esses processos de exclusão, de segregação que elas passam ao longo da vida, isso afeta na formação da sua identidade enquanto ser humano. E a escola, ela precisa estar pronta para lidar com isso e para ensinar os seus alunos a aprenderem a identificar avaliar e gerir emocionalmente essas situações e nesse contexto nós nos propomos nessa linha a desenvolver estudos que analisem a importância da educação emocional se constituir como um componente curricular fundamental e transversal da escola e que através da educação emocional os alunos eles possam desenvolver estratégias e habilidades emocionais para lidar com esses fatores de risco principalmente os alunos que possuem alguma deficiência ou que estão em situação de vulnerabilidade, mas também todos os educandos de uma forma geral. Eu quero convidar você a acessar o nosso canal, a se inscrever e a conferir também os outros vídeos que nós temos sobre educação emocional.